Todos querem ter autoridade espiritual, mas qual é o preço para se ter autoridade espiritual? Tornar-se o tipo de servo que anda na autoridade de Deus, requer que encaremos nossa consciência com os olhos do nosso Pai, não com os nossos olhos. Quando entramos na presença do Senhor, somos conduzidos a nos humilharmos diante da sua santa presença. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 2, descreve o tipo de servo a quem tal autoridade é depositada. Diz o seguinte, Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Tal servo entra na presença de Jesus com o coração aberto para as transformações do Espírito Santo. De acordo com o apóstolo Paulo, a oração constante deste servo é a seguinte, Senhor, mostra-me minhas motivações pecaminosas, minhas ambições não santas, toda desonestidade ou manipulação e qualquer atitude enganosa que estiver oculta em meu coração. Eu creio que todo crente quer andar em autoridade espiritual, porém, é importante perceber que existe um preço a ser pago por tal autoridade. Uma pergunta a ser feita a si mesmo é a seguinte, estou preparado para ter o posto mais baixo na casa? É um teste simples, mas pode revelar alguns problemas importantes em seu coração e espírito. Em Lucas 14, vemos que Jesus foi convidado por um fariseu para comer pão em sua casa, junto com outros fariseus. No versículo 7, desse mesmo capítulo de Lucas 14, Diz que Jesus os observava escolhendo os melhores assentos, pois seu orgulho e necessidade era de serem vistos e reconhecidos. O Senhor sentou-se para comer e então trouxe a seguinte repreensão aos maiores líderes religiosos de Israel. Disse o seguinte, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe, amigo, passa para um lugar mais importante, isso está em Lucas 14, versículo 10, ou seja, devemos ser elevado para um lugar de honra, um lugar de verdadeira autoridade espiritual. Deus precisa de cada um de nós nestes últimos dias e Ele quer que nos aproximemos dEle. Num sentido mais profundo, eu creio que o exercício de nos aproximarmos de Jesus é para todos nós. Ao fazer isso, Deus irá derramar a sua unção espiritual fielmente sobre cada filho e cada filha.